A gente já viu lá atrás né, que calcular trabalho de uma força constante, ou seja, aquela que módulo, direção e sentido são constantes, sempre os mesmos ao longo do tempo, é fácil. Basta a gente fazer o produto escalar do, do, do vetor força vezes o vetor deslocamento total do meu objeto. Se, a, se o módulo da força variar ou em módulo, ou em direção, ou em sentido, ou em todos esses caras ao mesmo tempo, né? todas essas, essas quantidades ao mesmo tempo, nós vamos precisar fazer uma integral. Um exemplo de força variável como essa, né? aquela que varia no tempo, é a força elástica, tá? que é uma força que a gente também chama de força de mola. Vamos entender um pouco mais sobre força de mola, então, e calcular o trabalho da força elástica. O que é uma mola? Mola é qualquer objeto que, se deformado, vai tender a voltar à forma original. Ou seja, né? às vezes você tem um pedaço de, de, um pedaço de metal, você deforma aquele pedaço de metal, mas ele volta à forma original. Isso é uma mola. A gente está... E não precisa ser só de metal também, né? pode ser qualquer outro material. Desde que, depois de deformado, ele volte à forma oral, a gente pode considerar que esse objeto seja uma mola. A gente está acostumado a pensar em molas né, como esses objetos em forma de espiral, como aqui na figura. Mas também tem um outro tipo de mola que é bastante usado ainda em, em objetos talvez um pouco mais antigos ou objetos mais vintage, né, que são molas de relógio, por exemplo. Tá? São tiras de metal bastante compridas, enroladas aqui, que você pode, né, a, a, você pode apertar ou soltar essa espiral, e aí né, a, a, mola, a, a tira de metal vai tender a voltar à forma original. Okay? Quando qualquer força que faça com que um objeto volte à sua forma original, é chamada de força restauradora. Por quê? Porque ela tende a restaurar a forma original do, do meu objeto. Okay? E a gente sabe empiricamente, ou seja, através de experimentos, que a força, é de, a força de mola é diretamente proporcional à distensão dessa mola em relação à forma de equilíbrio. Ou seja, se eu pegar essa molinha aqui né, e apertar as duas pontas, tá certo? eu vou ter uma força que vai tender a restaurar a forma original dessa mola, antes de eu deformar. Se eu puxar esses dois lados aqui da mola, né, se eu puxar assim, também vai ter uma força que vai tender a fazer com que as duas pontas da mola voltem à, à posição original que ela está. Né? Como ela restaura o objeto, a, a, a forma do objeto ela é chamada de força restauradora, tá? E se a gente pega, se a gente estender essa mola mais do que do que um certo limite que a gente chama de limite de elasticidade do material, essa deformação é, pode se tornar permanente, né? Você quebra ligações químicas ali do metal e aí você perdeu a sua mola e você não tem mais, né? Essa relação de, de uma de, do objeto exercer uma força que restaure a, a forma dele, tá? Então é, tem jeito de você tem jeito de você é, justificar a forma da, da, da força de mola teoricamente? Tem, mas isso é uma é uma coisa que fica para um curso é, de mecânica mais avançado, como como por exemplo de mecânica clássica, tá? Então vamos ver agora né, a força de mola. Do segundo grau a gente já conhece mais ou menos a forma da, da força de mola, mas tem particularidades aí que muitas vezes no segundo grau são simplesmente né, deixadas de lado por, por uma questão de simplicidade. Mas imagina que eu tenho uma mola, né, coloco uma das pontas da mola fixa e, e aí deforma através da outra ponta. Tá? Então, a ponta da mola está numa certa posição X0 e eu vou, então, deformar essa mola, até, uh, levando a ponta dela até uma certa posição X1. E agora, né, Eu a, a forma da força elástica é dessa forma aqui. Força elástica é menos k vezes delta x na direção, né, onde, na, na direção do vetor unitário onde se deu a deformação da mola. Nesse caso aqui, delta x é menor do que zero, porque x1 é menor do que x0. Okay? Então, a componente escalar, que é menos k vezes delta x, vai ser um número positivo, e a força restauradora. Vai apontar então para cá. Okay? E se eu agora deformar a mola da, de outra maneira? Né? Ao invés de empurrar a ponta solta, eu puxo a ponta solta. Agora a ponta da mola está numa posição x1. Né? De novo, eu tomo a, tomo a expressão da força elástica, que é menos k vezes delta x, só que agora o meu delta x é tal que x0 é, é é maior em módulo do que x1 então x1- x0 né é maior do que zero desse jeito essa componente escalar é negativa e para onde que vai apontar então o vetor força elástica vai estar apontando no sentido decrescente do eixo x tá então Nota que ela sempre vai, a força sempre vai estar apontando em sentido oposto ao da deformação dada à ponta da mola. Tá? Isso, essa forma K vezes Δx é a mais, a mais correta, é a mais uh, completa para a gente expressar a força de deformação da mola. Tá? No segundo grau, vocês aprenderam só K vezes X. Quando que é K vezes X? Quando x0 for igual a zero. Ou seja, né? quando eu medir as deformações, agora a partir da ponta da mola. Essa ponta da mola continua fixa. Mas agora eu meço as deformações a partir daqui. Então eu coloco o meu zero do sistema de coordenadas bem na ponta da mola. Se eu deformar a mola comprimindo, né? comprimindo a mola, eu vou ter então um x negativo, delta x é x menos zero, que é o próprio x e x é negativo, tá? Então continua a mesma coisa, né? Como como delta x é o próprio é o próprio x e x é negativo, esse número todo aqui multiplicando o vetor unitário é positivo e eu vou ter um vetor força elástica apontando no sentido crescente do eixo x. Se eu agora pegar e distender a mola, puxar a ponta da mola de modo a deixá-la mais, uh, de deixá-la mais uh, comprida, né? Agora eu tenho a posição da ponta da mola está em x positivo, ok? Delta x passa a ser um número positivo e pela pela expressão da força elástica essa componente escalar aqui ela é toda negativa, né? porque X é positivo e tem esse sinal negativo, então K é um número positivo e, e esse número, é, então, o número todo vai continuar negativo. E agora a força elástica aponta, então, no sentido oposto ao do deslocamento que eu dei à né? ponta da mola. Okay? Então... E aí a gente se pergunta qual é o trabalho executado pela força elástica, né, para uma dada distensão da mola. Esse é o trabalho executado sobre a mola, tá certo? Aí a gente vai ter que agora, né, é fazer a integral. Como é que a gente faz essa integral? Ora, eu tenho a expressão da força elástica. Eu sei como é que é a forma da força elástica. Vamos tomar para o caso em que a ponta da mola está Exatamente, né? que a ponta da mola está na origem do sistema de coordenadas. Então, se eu dou um deslocamento na direção S, tá certo? E, a, e a posição da, da, da, da ponta da mola é S, né? agora eu escrevo meu DS como um número DS vezes um vetor unitário S. E o que é esse vetor unitário S? Né? Se a minha mola está ao longo de X, esse cara daqui é S chapéu, é I chapéu, né? E S é X, ok? Se tiver na direção Y, S chapéu é J chapéu, né? E S é Y, então dS é dy também. De modo que agora eu tenho menos KS dS. E isso aqui eu sei integrar. É fácil de integrar. Né? Integro da posição inicial da mola até a posição final da mola, tá? Integro aqui. E agora, integral de S dS é s ao quadrado sobre 2. Simplesmente o trabalho da força elástica vai ser, vai ser meio de k vezes posição final ao quadrado, menos meio de k posição inicial ao quadrado. Ok? Para resumir, ponto mais importante desse vídeo, né? É, a gente usou aqui como exemplo de uma força que a gente sabe a forma matemática dela, a força de mola. Mas se eu souber a, for, a forma matemática dessa função força em função da posição, eu sei fazer, em princípio, a integral que sai. Basta eu integrar, pra, basta eu fazer explicitamente a integral para saber o trabalho efetuado pela força, né, pela força que está atuando ali, variável, sobre o objeto para o deslocamento que foi dado.